Meu nome é Maria Clara Valadão, eu sou pediatra, trabalho no meu consultório particular, mas sou infectologista aqui pelo Hospital Universitário Santa Maria. Então, vou falar um pouquinho dos cuidados com as crianças. O principal cuidado que eu acho que todo mundo precisa lembrar é do isolamento social. Então, as pessoas devem ficar e permanecer dentro das casas e, em geral, não ter, tentar não ter contato com pessoas idosas. Então, os cuidados com as crianças com coriza, tosse, sintomas leves, devem ser manejados no domicílio. De preferência, não ir até um serviço de saúde, um pronto-socorro ou um consultório, pelo risco do contágio das outras pessoas que estão lá. E nessa faixa etária, a grande maioria das crianças pode apresentar quadros virais que não requerem nenhum tipo de tratamento específico. Então, muitas vezes, é possível o um manejo dessas crianças dentro do domicílio. Eu recomendo que, uh, em casos de febre, seja contactado o seu médico, o pediatra que assiste essa criança, ou então acessar os canais de comunicação uh, para receber alguma informação a respeito do quadro clínico da criança. Os pais, quando saírem do domicílio por algum motivo, devem higienizar muito bem suas mãos, uh, lavar seu rosto antes de ter o contato com a criança dentro de casa. E a criança, de preferência, não sair do, o, do domicílio, a não ser em situações muito críticas, Uh, e depois o contato com seu médico. Evitar aglomerações, evitar festinhas, evitar visitas entre vizinhos, ou então, uh, muitas vezes, a criança agora está tá em casa, com poucas atividades, juntar crianças, amiguinhos, não é recomendado nesse momento. Então, o isolamento social dentro do domicílio é o mais importante e é o que vai nos, uh, nos ajudar no início dessa pandemia aqui no Brasil. da máscara então está apenas indicado para pacientes que têm sintomas, mesmo crianças ou adultos, que vão se deslocar para outros, outros lugares além do domicílio. A máscara está indicada em alguns casos de pacientes que fazem quimioterapia ou que estão fazendo algum tipo de tratamento que altera a imunidade não está indicado como uso social para sair de casa e colocar. O importante é a higienização das mãos, a higienização da face, para poder entrar em contato com as crianças. A máscara só está indicada nesses casos. Se o paciente é sintomático, ele deve voluntariamente ou mesmo onde ele estiver, se alguém puder lembrar, dele usar a máscara para evitar o contágio por gotículas né, do vírus coronavírus. Estamos começando agora no mês de abril, né? o Ministério da Saúde adiantou esse ano a liberação das vacinas. É muito importante que as crianças se vacinem, até os 5 anos a vacina é liberada para essa faixa etária e muito poucas vezes vai ser contraindicada essa vacina. Resfriados não contraindicam, coriza não contraindica. Apenas pacientes com febre ou que tenham algum tipo de alergia prévia é que não tem indicação de usar a vacina. Então, assim que a vacina estiver disponível, seria importante que todas as crianças então, fizessem a vacina.